Demorou. Cê tá ligado, pois você é o infeliz. É o culpa todo mundo pra meu lero aprendiz. Então tu tá na rua, pois aqui eu sou seu mestre. É certo que na base, você não pertence. Até porque rimar comigo é uma prova. É ano novo, então hoje é surra nova pra você entender meu aliado. Cê tá lembrado do casete que eu te dei, eu não Esse é o Gu aqui que já desmonta Vem comigo chapa aí de atrás a rima pronta Pra você ver, não tem escape Pra você entender que já não é pior que guerra do Iraque Entendeu? Eu parto pro ataque Eu quero ver se ganhar a batalha você manda a rima que você manda no WhatsApp Uou! Yeah, yeah, yeah Vim ali daqui, hora que não vai, tá cheio de babiana de zap Vai de bagun Linda seguro segunda. escolha Escolha, escolha aqui Escolacho de ano passado Aqui na base Com aquele que se carreguei nas quatro fases essa parça, esse é meu discernimento. Você falou de aprendiz aqui em praça. Me chame de ginásio que o aprendiz tá na casa. Cultão, então presta atenção na relação. Você acha que é zica aqui na condição? Entende? Eu chego no elemento. Fala de WhatsApp e você me pediu um treinamento. Você tá tirando o tapa, aqui você desenrola. E com certeza não faz cara de negação Cê sabe que é verdade Você que falou a mentira Por isso essa ideia que conspira Você acha que é zica, Mas com certeza decola E com certeza quando eu pego o mic Nós já desenrola Não adianta vir Parceiro na moral Cê sabe na batalha Cê não é original Você quer imitar qualquer oponente de frente Com certeza hoje é que você paga de imprudente com a sua prudência Nessa cremência Com certeza hoje você toma advertência Acha que é zica Só quer copiar não adianta parte seu estilo vir mudar Balança a cabeça, aqui vacinão Balançou a sua alma lá dentro do caixão Entende oh! Se você é ruim, nós já percebe. Quando você compra o um 90 na Deep Web ah! Vai deixar! Tem resposta do outro lado, 30 segundos para já não! Vai que vai! Demorou, demorou, demorou, demorou. Cê tá ligado, pois aqui você é banal. Aí, Gu, eu vou atacar hoje o seu sentimental. Me carregou as quatro fases na moral. Tu que adianta carregar as quatro fases e ser morto na final. É isso que Entende, depois aqui você não manda um versado Aprendi na casa, ah, pronto Aprendi na casa, mas eu sou a casa monstro Isso que acontece, inteligente aliado Você sabe, pois aqui você termina atrasado Eu não sou original, você é o um zero Eu não sou original, minha rima é acessível pra favela Isso que acontece, melhor você entender Fui, sinto muito, as nunca muda Toda vez eu expondo você Isso que eu tô falando, parou aí pra bate e volta Já vai? Então é isso família, joga um na voz, bate em volta Quem quer uma batalha pesada, violenta sangrenta, mão pro alto e grita o seu crânio Sim. Solta DJ! Vai sozinho na vai ver a todos Demorou, demorou, demorou ah, ah. Olha só, o cara quer falar de internet Também quer falar de Deep Web Só que uma parada se aceita Se eu te colocar na Deep Web até ele se rejeita Ainda é complicado ficar na sua, na moral Porque esse cara aqui é sobrenatural Pra você entender nessa ação Sobrenatural pra tua mini -cell. Já eu sou maldição Que maldição, parceiro! Que não é sagaz, tipo Web, Eu sou real demais, passa tá lá Então cala sua boca e enfim Sobrenatural, então Me chame de Didi, se você não conhece Aqui você quer hype, casa monster No máximo você é monster hype Então cala sua boca Aqui não bate a nave, falando Você é monstro, você termina nós Demora no seu nome da Pra você entender que nessa fita você quer hype Aí você entendeu Meu truta não se esqueça É monster High Você sai sem perna, sem braço e sem cabeça Sem sem cabeça É bate volta, sai... meu aliado então porque você foi travado ano lá passado Então cola sua boca, aqui cê nem chamou E com certeza nessa base você decorou Eu decorei o ano passado, para Na moral, já não agora, é um topa na cara Eu travei o ano passado, é comum Estadual, cê precisa de três anos Eu precisei de um Eu de um, na moral. Na primeira fase do regional, então oh. fala sua boca, é verdade. Aqui é o tapa na cara, o seu irmão tapa na cara da sociedade. Oh. Oh.